Livre-arbítrio. Do intuito da palavra eu me habilito. Reflito o conflito. Sabedoria para se usar. Dose dupla para entender. Liberdade que se explora. Concisa e proporcional é a responsa que você vai ter. Nos casos de recorrência, a fuga da realidade. Incentivo para honestidade. É o peso na consciência. Destrói a força do hábito humano. Que te envenena. Engana os sentidos. Que conivente te condena. E os teorema? Tudo em crise de aplicação a conduta dos que soluçam interrogação Prática da liberdade humana é o que se procura E na vida adulta falta postura e opinião Sobre a receio, aceitação Não contesta e assim se atesta os limites pra sua noção Compreensão, desfoque de enfoque então principal Tudo é ilusão e nós rubricamos a cópia e o original Desse contrato que enfatiza as regras impostas Direita à resposta pouco me importa o que se acha que é normal Emburrecimento Última fase já em conclusão E qual é a sua missão? Se dirigir ao centro ou à reta oposta Abismo espesso Pouca humanidade vinga Estreito desfecho E o cerebelo segue sem função ainda Metonímia Contribuição para inércia no sistema E qual a sentença? Sentar e esperar a carta de alforria uh!